O seminário Caminhos da Extensão tem por objetivo formar uma roda de conversa, um bate-papo entre convidados externos e extensionistas da URGS a respeito de inúmeros aspectos que tangem as atividades de extensão. Como que rumos à extensão universitária tomará no contexto atual do cenário brasileiro. Estarão presentes o pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Flavie Lisboa, e também a Fabiana Regina Veloso, pró-reitora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Sul, o Forproex Sul. O evento vai ocorrer no dia 28 do 9, às 14 horas, no Auditório IP, no segundo andar do Centro Cultural da URGS. Estamos esperando por sua presença. Não se esqueça de seguir o Instagram, arroba URGS, para manter-se informado a respeito de mais notícias da extensão. Até a próxima!